7 hábitos das pessoas mais bem sucedidas, hábitos de sucesso. Nesse vídeo eu vou passar para você 7 hábitos das pessoas mais bem sucedidas, os hábitos que realmente geram grandes resultados na vida das pessoas e que transformam vidas. E um oitavo hábito bônus que eu vou deixar por último. Esse hábito é na minha avaliação o mais importante que você precisa aplicar na prática ainda hoje, para gerar muito resultado na sua vida. Então vamos para o conteúdo, fique comigo até o final do vídeo para não perder o oitavo hábito. Primeiro hábito: assumir riscos. É, os ricos, por padrão, as pessoas mais bem-sucedidas, aquelas que geram bastante resultados em determinada área, assumem risco. É, ninguém consegue fazer grandes coisas sem assumir riscos todos aqueles que realizaram coisas grandiosas assumiram riscos de fracassar risco de perder dinheiro de perder tempo investiram em contáveis horas em projetos que na avaliação deles na visão deles dessas pessoas que são acima da média esses riscos são calculados e valeriam a pena as pessoas bem-sucedidas assumem riscos não dá para construir algo grande sem correr certos riscos mas é, por conta da inteligência, por conta do, da visão de longo prazo e das buscas constantes de aprimoramento, esses riscos, na maioria das vezes, são calculados e são toleráveis. São riscos que, se acontecerem o pior, a pessoa não vai perder tanto. E que, se tudo der certo, a pessoa vai ganhar muito em comparação aos seus esforços. Então, você tem que levar essa lição para a sua vida. Se você quer construir algo grandioso, você vai precisar assumir riscos. Vai precisar investir dinheiro, vai precisar investir tempo, vai precisar investir incontáveis horas de esforço em alguns projetos que podem, no final, não gerar resultado. Isso é um risco que a maioria das pessoas bem-sucedidas estão dispostas a correr esse risco para atingir o sucesso. Esse é um padrão que se repete em quase todas as pessoas bem-sucedidas. Estão dispostas a assumir riscos. O segundo hábito aqui é organização. Esse hábito aqui é padrão. Todas as pessoas de sucesso são extremamente organizadas. Dificilmente você vai encontrar alguém que tem bastante resultado e que não tem uma organização clara do que quer, não tem uma, um planejamento efetivo. Então... Os hábitos das pessoas mais bem sucedidas, esse hábito da organização é um dos mais importantes. É por isso que eu citei ele aqui em segundo lugar, porque realmente é muito importante mesmo. Você não consegue é, ir longe se você está com a sua vida toda bagunçada, os seus negócios todo bagunçados, você não tem clareza de onde você quer chegar, você não tem uma organização clara e definida do que você precisa fazer, e quais ações você precisa tomar. É, dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano, para chegar no seu objetivo. Se você não tem essa organização, fica muito mais difícil. Então, por padrão, todos os ricos são extremamente organizados. E o que é organização? A organização começa com coisas simples. É, a forma como você organiza suas roupas, a forma que o seu quarto está organizado, a forma que o seu celular está organizado, os seus arquivos pessoais no celular, no notebook, no e-mail, é, as suas galeria de fotos, são detalhes como esses que geram um impacto muito grande no longo prazo na sua vida como um todo. Porque se você não consegue encontrar uma foto na galeria do seu celular, quem dirá coisas grandiosas é, no seu negócio como um todo. Então dificilmente você vai conseguir escalar, você vai conseguir ter grandes resultados nos seus empreendimentos, nas suas eh, organizações, sem ter esse padrão de organização bem definido. Então, esse é um hábito que a maioria das pessoas bem-sucedidas tem. O terceiro hábito é ter uma rotina. Esse hábito é importantíssimo, por quê? Porque isso aqui vai impactar diretamente na sua produtividade. E veja só, se você está gostando desse tema do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu estou me esforçando bastante para trazer um conteúdo como esse para você. Um conteúdo cada vez melhor. E eu estou buscando crescer esse canal. Me dê essa força, deixa esse like aí, se você está gostando do conteúdo. Se inscreve no canal também e ativa o sininho, que é para dar esse apoio, para a gente fazer esse canal crescer cada vez mais. levar conteúdos como esse, para muitas pessoas que querem ser bem sucedidas, que querem empreender, que querem... Fazer muito dinheiro e querem mudar de vida, alcançar a liberdade. Então, deixa o like aí, deixa a força para mim para o canal e vamos para o conteúdo, vamos continuar. É, como eu dizia, isso aqui impacta diretamente na sua produtividade. Tem uma rotina, traz um impacto direto na sua produtividade. Se você começa o dia sem saber quais ações você precisa tomar, você vai ter dificuldades, você vai começar a resolver as coisas que aparecem para você, que chegam por WhatsApp, dos seus sócios mandando mensagem, as pessoas que trabalham com você, os seus clientes chegando, é, coisas no seu e-mail, e vai chegando tarefas aleatórias assim que você não estava previsto de fazer. E às vezes você gasta tempo demais com isso, porque você não tinha uma rotina definida, você não tinha as tarefas diárias do dia bem definidas. isso aqui... É importantíssimo, você pode conversar com qualquer pessoa bem sucedida, com pessoas que têm bastante resultados Que a maioria delas, é para não dizer que é 100%, mas a grande maioria vai ter uma rotina bem definida Que vem trazendo isso há meses ou há anos Ela segue um padrão, uma rotina Geralmente tudo bem organizadinho, tudo bem definido Então isso aqui é importantíssimo Você já vai pegando essas dicas, já vai pegando esses hábitos, já vai é imaginando formas de aplicar isso na sua vida Como criar sua rotina Já é um exemplo Outra coisa importantíssima É a gratidão A maioria das pessoas que tem grandes resultados Em determinada área São gratas por aquilo que tem São gratas por tudo Porque a gratidão abre portas No livro A Magia que eu já li aproximadamente umas três ou quatro vezes esse livro completo e já assisti vários vídeos sobre ele ele fala exclusivamente sobre a gratidão são 28, é, 28 tarefas diárias de gratidão que no livro o autor explica claramente passo a passo como a gratidão impacta nas nossas vidas e todas as pessoas que têm um nível alto de gratidão muito mais felizes, conquistam muito mais coisas e têm muito mais sucesso na vida porque a gratidão abre portas tem uma passagem na bíblia que a autora cita no livro que ante, anteriormente antes parecia incompleta mas quando ela coloca a gratidão nessa passagem, tudo se encaixa e é bastante interessante você aprender isso que isso causa um impacto direto na sua vida como um todo, não só por conta do livro não só por conta de Outros detalhes, mas por vivência na prática, eu posso afirmar com toda certeza que a gratidão muda vidas. E a maioria das pessoas de sucesso são gratas, as pessoas bem-sucedidas são gratas. A passagem que eu citei do livro que está na Bíblia é Aquele que tem, mais será dado terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É, inicialmente essa passagem parece um pouco injusta, né? Parece que está citando que os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Só que a autora associa essa passagem da Bíblia com a gratidão. Ela fala, aquele que tem gratidão mais será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem gratidão pelo que tem, até aquilo que tem ele será tirado. Ela explica nesse capítulo do livro que as pessoas que têm gratidão terá cada vez mais coisas, terá em abundância, irá prosperar, irá crescer, irá ter uma vida realmente digna, uma vida cada vez mais maravilhosa. Só que aquelas pessoas que não têm gratidão pelas coisas que têm, até o que tem, lhes será tirado. Quer dizer que a pessoa tem bastante coisa para ser grata, só que não agradece e aos poucos vai perdendo aquelas coisas porque não valorizou. Então faz sentido. E pelo que eu percebo, estudando pessoas bem-sucedidas, analisando pessoas, conversando com pessoas bem-sucedidas, eu percebo que é um padrão. A maioria das pessoas bem-sucedidas são gratas, aplicam a gratidão na prática, nas suas vidas, e têm grandes resultados, muito por isso também. É, é um, um fator a mais, é um hábito a mais, é, nessa série de hábitos, nesse conjunto de hábitos, que formam a personalidade de uma pessoa bem-sucedida, é... Que formam os hábitos da pessoa em si, né? Vamos para o próximo hábito. Aprender com os próprios erros. As pessoas bem-sucedidas aprendem com os próprios erros. Elas estão sempre testando coisas novas, vendo coisas não funcionar e aprender com aquilo. Esse é um padrão de pessoas que atingem o sucesso em determinada área. É testar coisas novas, é aprender com os próprios erros e evoluindo cada vez mais. Digamos que você tenta um negócio hoje, vê aquilo não funcionar, só que por ter fracassado nesse projeto, por ter quebrado a cara nesse projeto, você aprendeu lições que você vai levar para o próximo. E se no próximo projeto você não conseguir êxito novamente, você também vai trazer lições para o próximo projeto. E se manter nesse ciclo de tentar coisas novas com frequência e aprendendo com os próprios erros, a tendência é que você vai acertar a mão em um projeto e você vai conseguir ter grandes resultados por conta dos ensinamentos que você aprendeu ao longo da sua jornada. Isso aqui parece se repetir em quase todas as pessoas de sucesso. Elas erram no começo, é, levam o aprendizado para o próximo projeto, aplicam na prática as coisas e assim... Vão até acertar a mão em um projeto E ter bastante sucesso com aquilo E se você está gostando do conteúdo Fique comigo até o final desse vídeo Porque o oitavo hábito que eu separei É na minha avaliação o mais importante É o que mais faz as pessoas ter grandes resultados na vida É o que mais faz a pessoa ter sucesso de verdade Então fique comigo para você ter acesso ao oitavo hábito Vamos para o sexto hábito Ter metas claras essa aqui é indispensável, é um padrão que todas as pessoas bem-sucedidas, todos os ricos têm. Ter metas claras, se você não sabe onde quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então se você está confuso de onde você quer chegar, quais ações precisa fazer para atingir tal meta, você não vai atingir essa meta muito provavelmente. A grande maioria das pessoas que tem sucesso em determinadas áreas porque sabiam exatamente aonde queriam chegar e quais ações precisavam tomar para chegar em determinado lugar. Então, ter metas claras é essencial. E você que está vendo esse vídeo agora, aplique isso para a sua vida. Defina ainda hoje o que você quer para a sua vida, quais metas você quer e tenha isso claramente em sua cabeça. E busque as ações necessárias para atingir essa meta futuramente. Esse sexto hábito aqui, ele é unânime. Todas as pessoas bem-sucedidas têm metas claras. Dificilmente você vai conseguir alguém, conseguir conhecer alguém bem-sucedido que não tinha metas claras, que não sabia onde queria chegar. Se a pessoa está confusa de onde quer chegar, se está confuso das ações que deve tomar para chegar... As chances são que ela não consiga chegar onde queria, porque nem ela sabe claramente onde queria chegar. Vamos para a sétima meta, o sétimo hábito, quer dizer, vamos para o sétimo hábito das pessoas mais bem e está chegando o oitavo hábito, que é na minha opinião o mais importante. O sétimo hábito é ter consciência ao usar seu tempo. Esse aqui é importantíssimo, é indispensável, é essencial. É você saber usar bem o seu tempo, é ter consciência ao usar o seu tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso que temos. É algo tão importante, tão importante, que não consegue se recuperar. Você pode hoje perder dinheiro em uma determinada operação e daqui a alguns dias recuperar esse dinheiro e muito mais do que isso. Você pode recuperar 10 vezes mais do que você perdeu. Mas se você perder tempo, você não vai conseguir recuperar esse tempo. O tempo é irrecuperável. Então é importantíssimo você saber onde aplica o seu tempo. Você ter uma organização bem definida do seu tempo. Você ter uma rotina para economizar tempo. É você saber usar o seu tempo com produtividade, com eficiência e eficácia. Tenha uma consciência e usar o seu tempo É um padrão de todas as pessoas bem sucedidas Não conheço ninguém bem sucedido Que não valorize o seu tempo Que não é, se organiza bem Para ter tempo disponível Para fazer o tempo sobrar Para ter tempo de realizar tudo aquilo que necessita Então ter consciência usar o seu tempo É importantíssimo E esse é um hábito das pessoas Mais bem sucedidas que existem no planeta E se você quer ter resultados semelhantes, quer atingir grandes coisas na vida, quer faturar alto, quer criar grandes coisas, você precisa ter consciência ao usar o seu tempo, você precisa usar bem o seu tempo, investir bem o seu tempo, porque, como eu falei, é, o tempo, uma vez que é perdido, é irrecuperável. Vamos para o oitavo hábito, o hábito que eu considero mais importante e que agora você vai ter acesso a ele. Bônus extra, hábito 8. Se manter consistente em uma atividade por tempo suficiente para colher os frutos. Esse hábito aqui, se manter consistente em uma atividade por tempo suficiente para colher os frutos, é o hábito mais importante, é o que mais faz as pessoas gerar grandes resultados na vida. É se manter consistente por tempo suficiente, é você continuar fazendo a mesma coisa, por tempo suficiente para que ele gerar resultados se você hoje está focado em um projeto e depois de um tempo que você trabalha com aquilo investe horas investe esforço naquilo e você não vê é, grandes resultados aparecer e você desiste você não vai conseguir ter grandes resultados você não vai conseguir atingir o seu objetivo muito por conta disso por conta que você não investiu a consistência necessária para aquilo trazer os resultados, para você conseguir colher os frutos daquilo. Porque tem negócios hoje, tem projetos hoje que são bons, são bem estruturados, projetos que estão em um nicho interessante de mercado, estão em uma posição de mercado, que trazem pessoas interessadas, que tem uma grande demanda, que o assunto é interessante, um, um nicho realmente bem posicionado, um negócio bem estruturado, que se você mantiver consistência nas suas ações, você vai conseguir colher os frutos. Por exemplo, um canal do YouTube. Se você hoje cria um canal do YouTube de um nicho que tem muitas pessoas interessadas, que já tem outros canais de sucesso nessa área, que tem pessoas fazendo muito dinheiro nesse nicho, nesse mercado específico, o mercado está validado. Já é a certeza que é algo bastante lucrativo. E tem muitas pessoas interessadas. E se você... é focar nisso e continuar nesse canal, produzindo conteúdos de qualidade por tempo suficiente para as pessoas é, chegar até o seu canal, consumir o seu conteúdo, gostar do que você vem trazendo, você vai ter sucesso nessa área, dificilmente você não vai conseguir ter sucesso, é algo que não dá para conceber, você imaginar que irá se esforçar por meses, anos nisso e não vai ter grandes resultados, a tendência é que você consiga ter sim grandes resultados porque você investiu o tempo necessário e se manteve consistente naquilo até colher os frutos então essa é a habilidade mais importante de todas para ter sucesso, é se manter consistente em uma única tarefa até conseguir colher os frutos, não pare de fazer o que tem que ser feito até chegar onde você queria após fazer um estudo de mercado e analisar e ter a certeza de que aquilo ali é realmente vantajoso e lucrativo se mantendo nessa tarefa até começar a colher os frutos esse hábito é importantíssimo e praticamente todas as pessoas de sucesso foram consistentes em suas áreas se mantiveram fortes e firmes focadas trabalhando para conseguir aquilo que queriam e se você busca atingir grandes resultados Ser consistente é fundamental, o tempo irá maximizar os seus resultados. Se você hoje consegue gerar X resultado, se você mantiver com o tempo, você vai conseguir 10x com o mesmo esforço. Basta você é, colocar dia após dia o esforço necessário, o tempo necessário e se manter nisso, porque futuramente você vai conseguir ter 10 vezes mais resultados, 100 vezes mais resultado com o mesmo esforço, porque a consistência no longo prazo vence. É isso. Esse hábito vai mudar a sua vida para sempre se você aplicar na prática e se manter consistente na sua tarefa hoje, pelos próximos meses pelos próximos anos e pelas próximas décadas. Vamos desenvolver mais essa visão a longo prazo, vamos pensar a longo prazo e enxergar que a consistência não deve ser apenas de semanas, de meses, e sim de anos, de décadas. Vamos imaginar que para construir algo grandioso realmente, você tem que se manter consistente naquilo. Então, é importantíssimo antes de começar a realizar as ações, é você saber claramente se é isso mesmo que você quer para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu estou buscando trazer cada vez mais conteúdos como esse para esse canal. Conteúdos que vão ajudar as pessoas a desenvolver habilidades necessárias para ter sucesso, hábitos de sucesso, é, como investir melhor seu dinheiro, como gerar renda passiva, como criar novas fontes de renda. Estou buscando trazer conteúdos cada vez melhores para você e por isso eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal. E ativa o sininho também, se possível deixa um comentário nesse vídeo, dizendo o que você achou desse conteúdo. Pode ser até uma crítica construtiva, seja lá o que for, mas deixa um comentário aí. Dê a sua força de alguma forma para a gente ajudar a crescer esse canal e levar esse conteúdo a cada vez mais pessoas. Serei eternamente grato por essa sua ajuda. E vou trazer muito mais conteúdos em forma de gratidão a você que está contribuindo. De alguma forma para espalhar esse conteúdo do canal. E se você quer acessar o conteúdo gratuito no WhatsApp desse canal aqui. Quando sair vídeos novos, receber em primeira mão no WhatsApp. Quando lançar ofertas, receber no WhatsApp. E conteúdos exclusivos que não estão aqui no canal, mas estarão no grupo do WhatsApp. Entre no grupo gratuito do WhatsApp clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. E também acesse o meu Instagram, Prosperando Online, através do link da descrição desse vídeo.